Parta pela aurora esperamos o Senhor. Como alguém espera a um amigo com ardor. Como a palma espera o pinto, a chegar ao encardecer. Esperamos o Senhor até ele aparecer. Vem, Senhor Jesus, homem oh depressa. Vem, Senhor Jesus, Oh, bem depressa Como a flor chama o sol Que é sempre um Como a flor fica As estrelas chamam sempre um novo dia Como o um dia chama a noite E como a noite amanhecer Esperamos o um Senhor